falando da nossa querida Maite. No vídeo de hoje, eu, Bruna Sica, vou revelar detalhes do raio-x da nossa querida Maite e também de qual RBD é amigo da Maite desde o fim da banda, fim entre aspas, hein? Então, quer conferir tudo isso e muito mais? Se inscreva aqui no canal e vem saber agora! Perrone Beorleg estou falando da RBD mais seguida nas redes sociais sim, a nossa querida Maite, antes de eu falar um pouquinho sobre o raio-x dela o perfil né, eu já convido você a se inscrever aqui no canal e toda vez que tem vídeo sobre Rebelde RBD e agora da Maite, tem que deixar no um comentário falando que eu sou Rebelde, combinado? e vamos lá pessoal, a Maite nasceu no dia 9 de março de 1983 e no México, ela é do signo de peixes, ela é cantora, atriz, modelo e compositora, mas alguns outros talentos dela que vai surgir com toda certeza sim. Porque uma coisa é certa, Maite é super talentosa sim. Atualmente, até esse momento aqui, estou nessas gravações, né, Maite está solteiríssima, está na pista. Ela iniciou sua carreira bem novinha mesmo, participando de várias campanhas comerciais, e também no Disney Channel lá no México. Maitê é uma criança prodígio sim, e ela está aí no estrelado, nesse talento todo que eu falo e não texto sempre, que Maitê tem sim. E por essa razão aí, ó, vocês vão descobrir daqui a pouquinho por que ela é atriz, rebelde, atriz das atrizes do México. Talento, viu? Talentosa e poderosa! Continuando agora com os três fatos dos fatos. Antes de eu falar esses fatos, né? Eu convido você também a deixar aqui registrado se você souber algum outro fato que eu vou comentar agora Comente aqui para toda geração RBD, toda geração que gosta da MT, saber um pouquinho mais. Então compartilha esses fatos verdadeiros. Nada, nada de fake news, combinado? Então vamos lá. No primeiro fato aí, lá no início do vídeo, eu falei que a Maiten tem, tem sim amigos de Rebelde, amigos do RBD. Mas dois... Ela não abandonou a amizade desde o início da novela até o término da, de rebelde, né, entre as, porque nosso RPD está sempre vivo, sim. Ela continuou com a amizade com dois integrantes. São eles, sim, dois meninos que ela ama muito e ela ama essa amizade. Ela continua a amizade sendo amiga mesmo do Pontio e também do Christian Chaves. Ela sempre faz questão aí de enaltecer, e antes mesmo desse retorno, né, que eles se reuniram lá em 2019, 2020, que é aquela foto que mexeu com nossos coraçãozinhos, a Maitê sempre fala que ela sempre reencontrava, mandava mensagem, sempre continua com essas trocas aí de carinhos entre eles. Então é uma amizade que continua assim. Para o ponto, ela faz questão de falar assim... Para mim, hoje ele é uma pessoa importante, uma pessoa a quem mando mensagem e digo, preciso de um conselho. É uma pessoa amorosa que está aí e que incondicionalmente foi um amigo inteligente e sensato sempre. A verdade é que admiro muito porque é um homem que conseguiu tudo o que o quis e sempre com muito respeito. No fim, o que o Ponte sempre havia sonhado e desejado é que tem hoje, e profissionalmente foi um homem que conseguiu coisas incríveis, trabalhou com grandes diretores. Falando então aí ó sobre o Ponte, essa amizade enaltecendo sempre Maitei e Ponte. E ela também não mediu esforços aí para dar um depoimento sobre a sua amizade com Christian Chaves. A tempo fala o seguinte, as coisas são muito importantes entre a gente, foi interessante nos conhecermos desde então e agora, na vida adulta, nos vemos no lugar em que nos encontramos e compartilhamos desde essa primeira parte humana como amigos, entre casais, em casa, em família, então em todos os momentos, tanto os profissionais como pessoais, né, ela vibra hein, com a amizade com Christian Chaves, eu sempre vi aí o lado aí Lupita junto com Giovanni, sempre enaltecendo assim, que a gente sempre vibrava assistindo a novela, também nos shows e por aí vai. Então essa amizade aí que a Maitê faz questão de registrar com o Christian e também com o Poncho. Então, ó, tá anotado o RBD mais amigo da Maitê, é o Christian e o Pontio oi. <risos> com isso, pra onde que ela vai, todos os países, cidades, por aí vai, ela faz questão de comprar e ela por sorte, né, por ser tão talentosa e tão sempre gente como a gente, né, ela acaba ganhando mas ela, esse vício, ela, vício, né, ela não perde esforço, que ela tem o que? Pra comprar sapatos ela tem centenas deles na, na casa dela, né, mas por onde ela vai, como eu falei agora há um pouquinho, ela faz questão de comprar um novo sapato. Então, ó, quer conquistar a Maite? Aí, ó, ela tá solteira, hein? Dá um sapato pra ela que ela vai ficar super feliz Sim. Ah, pessoal, esses três fatos, dos fatos, né, aí da vida da Maitê, mas eu fiz um vídeo super especial enaltecendo 15 fatos do RBD aqui no Brasil. Se você não assistiu esse vídeo, selecione o card aqui, ó, esse vídeo aqui, sobre os 15 fatos do RBD aqui no Brasil. Tá bem legal e eu convido você a assistir depois desse vídeo, combinado? E vamos lá para mais um fato aí dessa carreira, enaltecida, que vale a pena a gente enaltecer sim, da nossa Maitê. Ela aí ó, ela é consagrada desde 2004, né, interpretando a nossa querida Lupita, ela aí desde que acabou o RBD, acabou de entrar de novo, eu repito e friso isso que nunca vai acabar, ela aí frisou, ela seguiu a sua carreira como atriz, lógico, ela conciliou as duas coisas né, seu lado como cantora solo mas também ela brilhou em várias novelas, sim. Dessas novelas, muitas delas passaram aqui no SBT e todo mundo pôde acompanhar sucessos como Cuidado com o Anjo, Meu Pecado, A Gata e as mais recentes que todo mundo está buscando aí torcendo para que o SBT passe a exibir daqui a pouquinho, né, porque a gente merece assistir e ver esse talento que é da Maitê interpretando as novelas. Ela aí sempre é enaltecida, ganhou diversos prêmios e lá no México ela é assim consagrada como uma brilhante atriz, uma atriz realmente de renome. Então Maitei superou todas as expectativas, principalmente de alguns diretores que sempre tinham preconceito por ela ser nova, tudo ter iniciado sua carreira em rebelde, né? falando que ela não tinha um personagem de destaque. Mas ela mostrou que ela é protagonista, sim, e diversas novelas aí que ela fez né, são sucessos um sucesso estrondoso. Apenas uma novela, que aí ó, uma diretora aí que não gostou, falando que ela deixou a desejar, aí, é na atuação dela, que foi na novela Triunfo do Amor. Lá no México não fez tanto sucesso, mas quando foi exibida aqui no Brasil, sim, garantiu ótimos índices de audiência para o SBT e em outros países também fez muito sucesso. Lógico, isso leva a crer porque com o sucesso do RBD ela ganha um potencial no mundo todo, né? E sim, nós que amamos a Maite, vamos acompanhar em todas as novelas, sim. Então aí ó, mostrou mais ainda, principalmente por essa diretora aí de Triunfo do Amor, né? Que o talento da Maite é incomparável, insubstituível, e sim ela é talentosa, sim. Então aí ó, três fatos dos fatos da Maite cheque, feitos aí pra você. E agora, vamos parecer antes ou depois da Maitê como a Lupita. É, desse desenrolar todo, desde 2004, né, na versão da novela, nessa versão mexicana de Rebelde, Lupita aí consagrou aí a Maitê como uma atriz. E várias outras versões que tiveram aí de Rebelde, nenhuma delas conseguiu conquistar tanto, tantos fãs como a Maitê. Como eu falei lá no início do vídeo, né, ela é a RBD mais seguida nas redes sociais. E esse antes e depois aí parece que foi ontem, né? Quem vê aí nem percebe que o tempo passou e quando olha, compara uma do lado da outra, que vocês estão vendo aí, Maite não mudou nada, continua bela, linda. E eu falo, viu? Eu posso até queimar a língua, algumas pessoas vão ficar bravas comigo, mas eu acho a Maite, a RBD, mais bonita, sim. Ela tá mais enxuta, no bom sentido, ela tá lindona. Eu adoro a Maite como atriz, como pessoa. Assina embaixo, eu sou Tim Lupita. Confesso, viu? É, pessoal, muitas coisas aconteceram aí na carreira da Maitê. Igual eu falei no início do vídeo. Você tem algum outro fato? Deixe um comentário e compartilha com todo mundo. E agora, lógico, para encerrar esse raio-x aqui da Maitê, eu tenho que revelar qual é a música favorita da Maitê, as músicas do RBD. E olha, são duas. Sim, é Episódio desde Zero' e Que Há Detrás. Sim, são essas duas músicas favoritas da Maitê com o RBD. É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado dessa sequência de vídeos aí que a gente está fazendo sobre o RBD nessa Semana Mundial do RBD. Esse raio-x da Maitê vale ouro sim. Um beijo e até o próximo vídeo.